Tudo o que você precisa saber para aprovar o seu financiamento com mais facilidade. Você que pretende comprar o seu veículo, seja carro, moto ou caminhão, descubra tudo nesse vídeo, vai te ajudar bastante. Mas antes disso, continua com a gente aqui, roda a vinheta. Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal GR Serviços Financeiros, aqui é a Fabiana. Tchau Gabriel, tudo bem família? Bem-vindos. Então pessoal, antes de a gente começar a falar aqui de tudo que você vai precisar saber para você financiar o seu veículo com mais facilidade Eu peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho para sempre a gente postar um vídeo novo você ser o primeiro a receber Eu tenho certeza que gente, esse conteúdo que a gente preparou para você, preparou com muito carinho e vai poder te ajudar e vai ajudar mais pessoas Por isso que eu peço para você compartilhar em todas as suas redes sociais, certo? Isso aí galera! E ó, deixa aquele like também para fortalecer o canal, não custa nada para você. Isso ajuda o YouTube a entender que a gente traz sempre conteúdos de grande relevância aqui para vocês, de primeira mão. Curta, comenta e compartilha aí. Então vamos para o vídeo sem delongas. E agora você vai saber aqui de forma detalhada qual o ano que os bancos estão financiando o veículo. Os bancos que a gente trabalha aqui, o Gabriel vai te passar de forma detalhada aqui sobre carro, moto e caminhão. Então, confira aí. Então, vamos lá, galera. Para você que quer financiar o seu veículo, vamos iniciar pela moto, tá? Nós trabalhamos atendendo o Brasil inteiro. Você que está assistindo o vídeo, quer tentar um financiamento com a gente, beleza. Pode tentar sim. Comprar moto de qualquer marca e modelo com um ano para facilitar o seu financiamento de 2015 acima, com 300 cilindradas, ok? Agora, moto abaixo de 300 cilindradas, o ideal é que seja 0 km. Beleza, pode ser qualquer marca e modelo. Você pode conseguir a moto, né? Mandando para a gente aqui. Agora, pessoal, para carro, você pode tentar com a gente carro do ano 1996 acima. Beleza, pode ser 0 km ou a partir de 1996. Agora, para facilitar ainda mais o seu financiamento, você tá com score embaixo, mas tem a entrada. Beleza, a gente consegue carros a partir de 2014. Para quem está com score baixo, facilita muito a aprovação, com melhor taxas, melhores condições para você. Agora, para você que quer comprar um caminhão, a gente consegue também o financiamento do caminhão a partir do ano 2002 acima, beleza? Então, você consegue o caminhão 0KM ou ano 2002 acima para facilitar o seu financiamento, beleza? Nós trabalhamos aqui também. Qualquer marca e modelo em qualquer lugar do Brasil. Agora, para você que está aqui nos assistindo, que é de Minas Gerais e São Paulo, a gente tem uma exclusividade para você, que é o caminhão que você pode comprar a partir do ano de 1981, beleza? Para quem é da região de Minas Gerais e São Paulo, é a partir desse ano aí. E se você quer um caminhão mais novo, mais fácil também a aprovação. Mas é a partir de 1981 você já consegue um financiamento também. É só tentar aqui com a gente. Pessoal, agora que você já encontrou o veículo que você quer financiar, sendo ele ou pode ser moto, carro ou caminhão, você já está decidido bater o martelo, que é esse veículo que você quer que seja seu, o Gabriel vai te passar aqui detalhes como funciona para tentar passar essa ficha desse veículo com a gente. Isso aí, então vamos lá galera, diferente de um pré-aprovado com o um banco que você já é cliente, o nosso já é aprovação ou recusa, não tem meio termo, Beleza? Então, quando é com o banco seu, vai aparecer lá, pré-aprovado, aquele valorzinho pré-aprovado. Vai para análise, o seu gerente do banco pode aprovar ou recusar. Já com a gente, já é de imediato análise, entendeu? Se você quer tentar com a gente, você vai mandar a documentação pessoal sua e a documentação do veículo. Que se for um veículo 0KM, é a nota fiscal, e se for veículo usado, é o DUT do veículo. Pra passar a ficha desse veículo com a gente aí, você que viu o veículo de qualquer lugar do Brasil que você esteja, certo? A gente, atendimento nosso é 100% digital. Então, a gente vai deixar aqui o um link do WhatsApp comercial também, para a gente vai te enviar um checklist com as informações que você deve preencher de forma coerente. Caso você tenha dificuldade no preenchimento, a gente também te dá o suporte para isso, tá? Então, lá no checklist vai conter as informações, é, dados pessoais, né? E junto também, vai ser necessário anexar documentos que você tem que enviar de forma escaneada. Quais são os documentos, Fabiana, para a gente anexar no financiamento? São identidade, CPF, comprovante de endereço e, se possível, também comprovante de renda. E o DUT é, de forma escaneada do veículo que você quer financiar. É importante preencher o checklist de forma coerente, certo? Por quê? Lá no checklist vai constar também duas referências pessoais. Então, você tem que preencher de forma verídica, porque o banco vai entrar em contato para ver se toda aquela informação que você passou ali, sua, de dado seu, se está batendo, não vai ser divergente a informação, entendeu? Porque se você preencher de forma que não está coerente, de forma errada, ou pular, pode acontecer o quê? De ser recusado o seu financiamento. Isso aí. Então, complementando o que a Fabiana falou, o que você precisa mandar? Lembrando, vai mandar a documentação sua, pessoal, documentação do veículo e os dados da conta bancária de quem está te vendendo. Se for concessionária ou pessoa física, beleza? Para o banco poder fazer o pagamento ali na ação deste veículo e você conquistar o veículo que você deseja. O mais rápido possível. Isso aí. Gabriel, vou te fazer uma pergunta aqui. Por que às vezes a proposta do financiamento é recusada? Então, existe vários fatores. Agora, sobre erro de encaminhar a documentação digitalizada, se tiver com documentação vencido, tiver alguma coisa divergente, então o banco ele tem o seu critério de desconfiar e cancelar aquela proposta. Então, se você mandar tudo certinho, coerente, aprovou certinho, vai mandar os dados da conta para pagamento, vai mandar a documentação do veículo para o banco avaliar, avaliar as fotos do veículo também, que é uma foto de frente e duas fotos laterais do veículo, beleza? Tem que encaminhar também. Então o banco fez isso, ele vai alienar este veículo e fazer o pagamento para a concessionária ou para a pessoa física que você escolheu comprar o veículo. Então tudo sai de forma bem transparente e segura para você, porque o banco vai alienar o veículo, vai fazer o pagamento e você vai pagar o banco, seja em prestações de 24 meses ou 60 meses. Tudo isso aí de forma mais ágil para te ajudar aí na aprovação do seu financiamento. Isso aí. E outra coisa, uma dica que é muito boa e importante. Para facilitar o seu financiamento, se você tiver com um nome legal, ótimo, vai ajudar bastante. Para caminhão, para você que já teve um caminhão no seu nome, ótimo, vai facilitar bastante. Agora ter pelo menos uma entrada de 20% ajuda bastante também. Com maior a sua entrada, menos você vai financiar, então menos juros você paga também. Então é uma dica legal para você aí. Gabriel também tem uma outra dúvida também para pessoa que vai ver na concessionária esse veículo. Isso, olha, tem concessionária que elas é um pouco cri-cri, vou falar dessa forma porque eles querem que você financie com eles, eles querem que você pegue o carro com eles, beleza? Mas muitas das vezes não tem tanta vantagem porque eles trabalham com menos banco. E então, a entrada às vezes fica mais alta com eles. Com eles, então para você evitar isso aí, o que, é que você precisa ter em mãos? É uma dica, ó eu tenho um financiamento pré-aprovado com o meu banco, eu preciso desse documento escaneado, que é o DUT do veículo. Você, você pode me encaminhar, porque eu gostei desse veículo, gostei da procedência dele, você conferiu que o veículo realmente não está dando problema, não vai te dar dor de cabeça, né? É aquele veículo que eu quero. Então você vai pedir o DUT desse veículo e vai nos encaminhar. Aprovou, o banco faz a alienação, faz o pagamento para a concessionária e você sai com seu carro financiado. Então, Agora, simplificando se for isso. O novo veículo seria a nota fiscal. A nota fiscal. Então você tá vendo nenhuma concessionária de veículos novos, seja moto, caminhão ou carro, tem que ser a nota fiscal deste veículo. Então é assim que funciona todo o processo digital, tá? Do financiamento. Qual a vantagem que você tem de fazer o financiamento de veículo com a gente? A gente tem mais bancos para tentar a sua aprovação. Isso ajuda muito. O processo é 100% digital. Então você pode escolher o seu veículo aí com calma, que lhe agrade para tentar fazer a aprovação com a gente, certo? Isso aí, então escolheu o veículo que te agrada, mandou ele, foi aprovado, o banco faz a alienação, faz o pagamento, você sai com o veículo. Então tudo de forma transparente, segura. A assinatura do contrato é digital, então quando o banco te liga, ele vai perguntar sobre as referências pessoais, toda aquela documentação que você encaminhou... Se né, está batendo, o banco ele vai fazer uma conferência, está tudo batendo certinho, o veículo está batendo certinho, o banco aliena, faz o pagamento, você financia o seu carro de forma tranquila e pode ser no conforto da sua casa. É importante também no checklist, vai constar lá também o e-mail. O e-mail tem que ser o que mais você visualiza, porque o contrato também vai ser assinado digitalmente, né Gabriel? Isso aí. Então aquele e-mail que você mais visualiza vai chegar ao seu contrato lá certinho, tem que ser um e-mail válido para você poder assinar o seu contrato com banco. Digital. forma digital. Agora você que é aqui da grande vitória do Espírito Santo, confira as opções que está mostrando nesse vídeo para você. Fala galera, tô dentro dessa Fiat Toro que vai ser sua. Se você quer comprar, a gente temos várias opções para te ajudar. Quer comprar pelo financiamento? Nós conseguimos te aprovar o seu crédito. Se você quer comprar pelo consórcio, você pode escolher um prazo e um grupo para você ofertar um lance, fazemos estudo para te ajudar. Se você quer uma carta já contemplada, não quer esperar, temos opção exata para você comprar esse carro também. E se você tem um imóvel, tem um carro, quer colocar como garantia e comprar um veículo aqui com a gente, você também pode. Então a opção é o que não falta, ok? Você quer comprar, você consegue. Só não compra quem não pode, porque até isso a gente dá um jeito para te ajudar, beleza? Então olha que lindo esse carro, tá? Fiat Toro completão, todo completo, né? com kit multimídia, assessor de ré, ar-condicionado, vidro elétrico, alarme, trazendo conforto, qualidade para você, desempenho na estrada e muito mais. E consumo ar, né? então isso é muito importante também. Se você quer um carro como esse, 0KM rodado, ou se você quer outro veículo de qualquer marca e modelo, nós temos várias opções para te ajudar, beleza? Então, este é o Fiat Toro. Completinho, né? Todo completo. Já com ar-condicionado, vidro elétrico, kit multimídia, assessor de estabilidade e muitos outros benefícios, né? E aqui automático, né? Então só acelerou e pisou no freio, mais nada. Então você tem o carro que você merece. Para vocês verem, a opção que não falta: carro 0KM, Fiat Toro, touro top de linha. E temos diversas outras marcas e modelos para você. Se você gosta da Range Rover, se você gosta de Creta, se você gosta de Honda Civic, gosta de Gol, o carro que você pretende nós temos aqui à sua disposição. Agora pessoal, se você gostou desse vídeo aqui, peço que você já se inscreva no canal, ative o sininho para sempre a gente postar um vídeo, você não perder nenhum conteúdo nosso aí, tá? Compartilhe em todas as suas redes sociais. Curta, comente e compartilhe com mais pessoas para poder ajudar aquelas pessoas que estão querendo comprar o veículo e não sabem como funciona. Certo? Isso um forte aí, abraço para você. E olha, passar uma dica também, se você também tentou financiamento e não aprovou, temos outros meios para te ajudar, tá bom? A gente tem vários meios aqui, você encontra financiamento, carta contemplada e muitos outros, beleza? Forte abraço, galera. Até a próxima.